no mercado existem inúmeras marcas e tipos de coloração que até deixam a gente confuso na hora de escolher com qual trabalhar, não é mesmo? Mas você não precisa mais se preocupar com isso porque eu, Thaís Fernandes, te trouxe a solução. Então deixa aqui seu like que é muito importante para que eu continue ajudando com mais dicas e ficar por dentro dos nossos conteúdos. precisa mais ser um bicho de sete cabeças para você. Fixação, cor radiante e duradoura, menor agressão à fibra capilar e 100% na cobertura de brancos. Tudo isso é que garante a Soul Color, coloração da Soul Hair Professional, cheia de tecnologia e ativos que tratam enquanto colorem. Agora você não precisa mais ficar em dúvida na hora de escolher a sua marca de coloração favorita. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que estamos preparando para você. E você que já produtos e quer compartilhar seus resultados com outros colegas, é só postar seus vídeos e fotos com a hashtag Sohair Academy. Um beijo da Tá e até o próximo vídeo.